Estão preparados Oh, oh, oh Quando brota, beat, trap, vida aos trapos, vida ao lixo, reciclado, prosa antiga, novo formato, fera do mato, bicho de praia, louco da água salgada, R ardida e dourada, foca no aumento, no movimento, me passa essa brasa. As pistas já sabem, eu não sou veranista, surge do nada, meu áudio na pista, adrenalina, foda-se a hipocrisia, sou mais um fudido na vida, seu a careta pra chegar onde eu quero, pode ser que eu não vá pra onde espero, quero essa porra perdida no inferno, cultura moderna, comédia de terno, sério que eu sou. Eu sou são vários anos treinando no exílio. Essa merda é mais do que um filho. Fusão profunda de vários delírios. Você vai na viagem, não leva bagagem, Trap de molho, só cabe vantagem. Quando vocês abrem a discotecagem, eu pego essas minas e vou pro homenagem. Mas e agora o que vai ser? Manda os coxa me prender. Quero as coxas me envolvendo. Já virei clichê. Se for pra ser vai ser, não. Querer saber Faladores e os haters Isso sempre vai ter Mas e agora o que vai ser? Mano os coxa me prender Quero as coxa me envolvendo Já tirei clichê Sim. O prazer vai ser, não vou querer saber Faladores e os haters Isso sempre vai ter que se exploda Seu modismo comportado Meu estilo despojado É o meu dedo do meio levantado Pra mim é mais que hit endemoniado É tabu sendo quebrado É o seu cu sendo arrombado Seu reinado chega ao fim Essa porra nasceu pra mim Agora vão me enxergar Sendo que eu sempre estive aqui hum. Quem é que não sabe? são maquiados, Pra insistir tipo foi é flow editado Pega o formato e vira uma babaca padronizado Mas e agora o que vai ser? Mando os coxa me prender Quero as coxa me envolvendo Já virei clichê Se for pra ser vai ser Não vou querer saber Faladores e os haters Isso sempre vai ter Mas e agora o que vai ser? Mando os coxa me prender Quero as coxa me envolvendo Já virei clichê Se o prazer se vai ser, não vou querer saber faladores e os haters isso sempre vai ter não me leve a bom, sou outro tom o filho da puta, segue teu rumo ou sobe no ringue eu já me vi preparado pra luta falam em união e na hora da rebelião mostram que são de direita apoiando o sistema pra ter uma compensação mas aqui não, não sou parcial com a corrupção, roubou um real ou um milhão, é tudo farinha no mesmo saco, quero pra eles o que tem pra mim, punição, prisão na china seria paredão, cadeira elétrica, decapitação, pena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 já é virei clichê, se for pra ser vai ser Não vou querer é saber Faladores e os haters Isso sempre vai ter